Fala, fala galerinha! Ei, é só... Eu sou o Roberto Carol. e isso é mais um Elefante Literário com o desafio Encontre o livro em 7 segundos. <música> A gente viu esse desafio no canal All About The Boob, de Maíra, e enfim, vamos fazer. entender. <risos> a gente tem aqui pra ajudar a gente na nossa produção, o Marcos. Olá, pessoal, tudo bem? Uma voz do Len. Oi, e, oi. E ele vai, fazer, vai dar alguma dica e a gente vai ter que achar o livro. Eu, eu vou sair de vantagem porque a não é minha, né? Por outro lado, a gente é de de enorme. Por outro lado, <risos> eu sou muito ruim, o okay? que? Então vamos ver o que dá, primeiramente. Aí nas suas eu, marcas... Eu vou, vou descer no meu... Nessa, eu vou ficar na cabeça. Deixa <risos> certo, eu quero que vocês encontrem um livro... Ah, devagar devagar. <risos> meu coração tá <risos> <risos> que tenha um segredo de família. Achei! Não, achei não. ah Para, para, para, vai dar tempo. Acabou. Eu acho que... <risos> Precisa arrumar a decoração. E aí, achou? <risos> eu acho que tem um segredo aqui. Aqui, mais segredo é de família é ah, família. Tem sim. Família tem é onde o nosso coração tem está. Tem sim, tem sim. Tem, um segredo tem, tem, um tem segredo de sim. família aqui. Tem sim, tem sim ah, você vai ter eu... que ler agora pra me dizer o okay? quê? Eu acho que foi pra mim. Eu não lembro. É do casal, pô. O que É porque eu fiz assim, achei, aí veio mentiras? pequena é Seu segredo. Seu segredo. Mas é o segredo é de família ou de, casa? de um casalzinho. Justiça! <risos> Justiça! Okay. Eu, eu, eu, eu, eu ganhei um ponto. Aí, se a gente vai ter que cancelar essa rodada. Próxima. Eu quero que vocês encontrem pra mim um livro que tenha uma assassina. Aqui, achei. Ai, ah, eu tava pegando ele! Saca, saca. <risos> Meu coração do <Bro>. futeu! <risos> Ai, eu paralisei! Hum, Deus. Deus. Gente, tá muito estranho isso aqui. Tá preparados? Certo. Eu quero que vocês encontrem pra mim um livro que tenha um personagens com poderes. Ai! Ai! Eu não sei! Poder? O que é que tem? Não ah. tem poder! Sai! O que? O que, é que tá o bom! <risos> Preciso <risos> arrancar o um box pra... na câmera. O que? É, e o por de quem? Meu, claro! Não, por causa Carota é minha intenção primeiro, mas você é a mais alta. O quê? Dela. Eu tiquei, ó. Eu oh, acho Deus que foi meu. Eu acho. a um. Nasci pra perder nesse canal. Certo. Agora, um livro que a história se passe num navio. Ah! Tá, tá, tá, tá. Ah, e o Piago sabia que ele ia botar esse livro, porque ele ama esse livro, ele ia ah, não, Pois é, aproveitando inclusive pra dizer que tá rolando um projeto Lendo esse com a gente e a Yara do canal Conto Encanto. Maravilha, que tá sem capa. Esse é o um meu, coitado. Tava na minha estrangeira agora. Eu quero que vocês encontrem pra mim é livros assim. que tenham personagens da nobreza. Nobreza? Aqui. Tchá! Você no clássico. Tá eu eu ah, tô me dando bem. Ah, Tinha várias mais opções. Tinha várias opções. Tinha Aqui É porque a pessoa não, não sabe. O jogo virou aqui! Eu quero que vocês encontrem pra mim um livro que tenha um personagem com necessidades especiais. Isso. Eu tô aqui, ó. <risos> Acabou, o ponto é meu. O quê? Então, o quê? Continua o tempo, eu, eu passei em perguntar, mas não encontrei. Ah, não deu. Não e... deu? Próximo ah, um então. Próximo e último, eu quero que vocês encontrem pra mim um livro que tenha animais falantes. Animais falantes? Ai meu Deus, cadê? Para, para um pouco. Ah. O ponto é meu, viu? Não, mas continua, o quê? Não tem isso não aqui, né? Tem nessa sim, chance. tem sim, eu só não sei onde é que tem. Não me diga qual é, o quê? 15 segundos. Ah, vai passar. Eu tô meu nervoso, Deus, eu tô querendo morrer acontece, aqui, porque o cara só tá parando. Mas que eu acho que o dia dos personagens. o oh, bicho fala, acho que não fala, não. Tem são burro, é? 30 segundos. Isso, tudo bom. Vamos sentar aqui e conversar um pouco. Como é que tu botou esse vídeo? Aqui! Não é isso não? Não. 45 segundos não, já. Não, já perdeu, a gente perdeu, a tu... gente perdeu. Mas ah, já... por que tu botou esse vídeo? Porque ah, tem vários. Vídeo. Olha, a gente, já deu um minuto, sinto muito. Ah, a fônica é genária que... tá ali embaixo. A gente tem um leão que fala no caso. Ah, ah mas aí você não tem como saber. É só eu assistir o vídeo de livros não lidos, ok o seguinte, Nor foi favorecido nessa brincadeira porque... Me bem. bem Quantos anos que ele pagou eu não li? Então ó, tem que ver isso aí Paciência okay. <risos> Tô fazendo desafio só pra Norve, tá bom? Quero saber se tem uma é boa É porque é difícil achar um livro que eu tenha lido, que os dois tenham lido e que esteja na estante Mas então tu também lá. tem que ir atrás Você tem que achar um livro A Carolina também tem que ir Onde aconteça a cobertura de um evento ao vivo Eu pensei só uma cobertura de um bolo Chica essa manga agora O que é a cobertura ah. de um evento ao vivo? Um jornal Chamado do Acontece? O jogo virou o quê? <risos> Tenta um que achar é na ah, é, Mas aconteceu ao vivo, tipo câmeras, luz e ação. Ah, eu já não sei desse jeito. Não, diz eu Vai, ah, outro, outro, outro. Um... Ah, esse aí, Você aqui é atrás. Pra... Achei. Ai. Isso é minha filha de ah, Se não deu não bem é. de novo, então, mas eu não sabia. E aí? também? Era o quê? Foi um candidato presente, certeza. Não, foi não, claro. Que Quer não. ver? A <risos> tava me chamando que dizia desigual 100% tipo, do mundo. Eu não. Era o que, então? Das garotas se beijando. isso Tudo bom? <risos> a que não lembra. É lembrar que só. <risos> Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou deste vídeo, desta apresentada porque, de fato, foi mais um pra lista. <risos> foi. Um pra... Mais um fracasso. E a gente não sabe quem eu, porque vamos deixar aqui embaixo, porque as rodadas a gente não sabe mais. Mas acho que foi enorme dessa vez. Acho que realmente o jogo virou. Não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa o seu like, que ajuda na nossa divulgação. E fica ligado em todas as nossas redes sociais pra saber o que é que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Tá, tá piscando, tá gravando. Oh, meninas, hoje. Ó, ah, oh, meninas, você quer um nome, tá? Tudo bom. Aqui? <risos> a mão aqui assim, assim, ela tá focando. Ah, que fala. foi. Ah não, não. Fala, fala, galerinha! Ela tá só que esse. Olha a boa, o quê?